Visão Spider. Beleza, tá, tá de boa de momento. Já cai de proteína. Já pega as peças de armas no chão. Já flipa no balcão. Rapaziada, mapa da universidade, hein? Ó. Beleza. Já temos essa informação para o Mano Joe. É a verdade. Mano Joe. Rapaziada, tá muito silenciosa essa parte aqui. A caverninha não está curtindo muito. É cagão. Ó. Oh. Peraí, peraí. É a Elisinha. Ô oh, Elisinha, calma. Esse aqui está bloqueado. Ó, oh, portinha. É, o local, local está sinistrão. Cabreirão. Todo revirado. É, só bagunça. Meia tesoura e proteína. Se inscreve aí, tio. Ó, diário, Diário. É. Rapaziada, 9 meses de espera. <risos> o cara que escreveu em português aqui, o caverninho já viu os 10 tipos de erros diferentes. Mas tá tranquilo. 9 meses de espera. E ainda nada. Nenhuma palavra de ninguém, encontrei algumas latas de comida mais na sala de jantar, mas não vou durar muito, tive um acidente na barricada do corredor leste, mas tudo ainda está seguro, percebi um grupo daquelas coisas correndo aqui perto, vi um que parecia com a Heather, talvez fosse a Heather, merda, como as pilhas estão acabando, agora eles só escutam o rádio uma vez por noite, eu desisti disso desde a última transmissão, já faz 3 meses, porque eles ainda perdem tempo. Perdem, pudim. Oh. É o quê? Beleza, 25 do 2, a Sherry estava fumando na rua ontem disse que precisava. Ela ficou puta quando eu disse que joguei fora o nosso contrabando. Ela não entende. Precisamos ficar com a cabeça limpa aqui. Mas alguém vai ter que ir até a cidade para pegar mais suprimentos. Provavelmente serei eu. Rodou, hein? Vai com Deus, meu irmão. Rapaziada, tá rolando os, os pôster aqui do o Nelsons Beleza, flipa no outro quartinho Ó, portinha especial A, a Jade in É o Flings Rapaziada, tá rolando uns livrinhos aqui secretos, hein? Tranquilão Rapaziada Vamos, tranquilo. Ah, que oh, meu Deus. Não é porque eu falei que tá, tava tranquilo? Quando tem esporos... Rapaz, é a espora de galo já direto na cara do mano Joe. Vamos tranquilamente. Pula de ponta, Joe. Vai. Rapaz, tá olhando uma, umas galinhas gigantes aqui? Oh, louco o jogo. Rapaz, tá de alto. Vamos eliminá-los. Ó, a gente tem que andar devagar. Porque esses locks escutam. Se a gente for muito rápido. Beleza, vamos deitar o primeiro lock aqui. A gente tem altas facas. Ô, louco jogo, calma aí. Rapaziada, o gordonelson. É o quê? Tem o Gordo Nelson ali. Se inscreve. Meu Deus do céu, aqui é pavor na franja, gente. A espingarda chega, nossa senhora, arrepiada no último. Ô oh, louco tio, calma, rapaziada. A sorte é que. Opa, peraí, tio Tem um instalador aqui já com. Nossa senhora, as atualizações já estão tá prontas. Já vem com o pendrive na mão, rapaziada. Tem um fogar Elso aí, o fogarinho e tudo mais. Ó, eu, eu vi umas fitinhas aqui. Vamos somente ver o que dá pra fazer aqui Beleza Ó Lockzinho aqui já esperando Rapaziada, vamos eliminar tudo Ó Porque se um ver E só tiver e só tiver uns três... Ô, oh, oh, peraí tio Que isso? Rapaziada, rolou um grito instaladorial aqui Que o cara não curtiu não, hein Beleza, vamos na moral Rapaziada, tá rolando itens, mas vamos Primeiramente acabar com os locks é, Vamos pegar o itemzinho aqui, já tá do lado mesmo Ó, abre a gavetinha Pega a tesourinha, pega a fitinha Já rola outra aqui Ó, abre na moral Ô, meu, meu, Tá com instalação, tá com instalação Achou! Eita Eita Rapaziada, eu corri, tio oh, meu Deus. Ele deu um grito, tô com o Windows Ele deu o Windows de, de Windows instalado? Eita, já tem bomba oh! Rapaziada, eles instalaram Instalaram o Windows no caverninha Rapaziada, você viu, né? Que dia foi isso? Instaladores com pendrive na mão. Tem que andar lento, não adianta. O caverninha tá, tá meio agitado hoje, com 300 café na mente. Ó, vamos ter que ir na moral na bicagem. Beleza. Ó, fogarim. O caverninho esqueceu de usar o fogarim, que essa arma aqui é propícia para bicar esses locks, tipo. Qualquer tipo de lock ataca é fogo. Ó. <risos> Ô, jogo calma aí, hein, tem então, os locos é rotando Ó, o Gordon Nelson vai ser o último, que eu acho que não tem como matar o Gordon Nelson De cara Ele deve ter um sentido mais profissionalizado na área De encontrar e instalar essas atualizações dele aí, tio Ele já deve vir com o Windows já pronta a entrega Beleza, agora já foi mais rápido, tipo O cabelo tá ficando profissional Ó, oh, tem mais esse lock e depois é o Gordon Nelson, hein? Foi o último lock que pegou nós, viu? Ele é simplesmente conectado com o Gordon Nelson. Então a gente acaba com ele? Ó. Oh. Uhum. Peraí, será que tem mais? Rapaziada, ó. Oh, Caverninha foi rodar no último, tio. Ô, oh, Caverninha, aí você é moscou. Ele arrancou um bacon do Caverninha? Aham. Uhum. Rapaziada, esse é cantor de rock, hein? Ó. Oh. Rapaziada, o Cabernet tá curioso pra saber se o Gordon Nelson pode ser faqueado ou não, hein? Ó, vamos ver, vamos descobrir agora. Não, nada a ver, irmão. Rapaziada, não tem como. Rapaziada, é Bonoflove nesse logo. Ah, meu Deus, tá de boa, hein, bom, o Gordon Nelson? Ah, pra você vai de ser Loki, tio. Toma outro. Ah, vem com a atualização, vem. Vem com a atualização. Não vem porque é cagão. Como é que está lá? O Gordon Nelson. Para de rotar. Ah, mais um. Cá, seu Você seu lugar, Ó, eu tô com fogarinho. Eu tô com fogarinho. Olha ele vem, hein. Eu vou queimar, hein, seu loco. Vamos queimar. Ah, meu Deus do céu. Dando nem puxeira, a hein, tio? Ó, churrascão aí. Rapaz, a é, bordarinha virou churrascão. Beleza. Rapaziada, é, Como o bico damos os locks totalmente de total, na totalidade, pessoal, na cidade, que é igual, pegar os itens do Pascoal É o quê? Rapaziada, o Pascoal pra quem não sabe, ele dormia nesse local, beleza? É nada mais, nada menos que amigo do Gordonelso. Nelson. O Gordo Nelson instalou umas paradas cabreiras aqui, ó, fazendo com que o Mano Pascoal se retirasse do quarto e mudasse de cidade, não só de quarto. Aconteceu essa p***, Passeado, é, acontece, tio, os Gordo Nelson aí são uns caras altamente do mal. Peçonhentos e pilantras Beleza, tinha uns arco flash aqui, o caverninha já tá lotado De, de arcos Se a gente precisar de arquinhos Já estamos ligados, onde Conseguir Tranquilão, ó, tem a gavetinha aqui O caverninha pegou a vez passada, mas vai ter que pegar de novo Ó, tem altos foguinhos Pra atacar nesses lock Já estamos ligados aqui, rapaziada Foi três monoflows pro saco, tio oh, meu Deus, Vamos ter que fazer mais já, ó, ó. E vamos fazer já mais uma no Flóvis. Acabou, hein? Vamos precisar de álcool. álcool. Tranquilão. Rapaziada. Eu acho que tinha uma gaveta aqui. Ó. E outra gavetinha aqui. Beleza, estamos equipados. E profissionalizados. Vamos continuar nossos gameplaysados aqui, hein? Ó, agora a gente pode... Passar diretamente, sem a presença de nenhum lock. Ó, oh, já encontramos outro pingente do vagalume. Com o nome de Joe. Joe Warren. Merda. Nossa, Joe. Rapaziada, cadê a ele nessa história? Beleza, rapaz, o Joe nem tá falando nada da L, ficou lá pra trás, hein Pelo amor de Deus, hein, Joe Beleza, acho que é tudo isso pra poder abrir aquela porta Vamos ter que dar a volta gigante Beleza, já tiramos a máscara Já não tem mais esporos no local Calma Ellie, calma, só, só vou pegar uns itens Calma Elizia, calma Ó, ó, onde rola quarto Rola gavetas, onde rola Gavetas, não rola itens Mas tem tretas, ó <risos> oh, meu Deus, tem sido assim Por enquanto, hein Ó, ó meu Deus, proteína, hein Essa daqui era da Omega Power Ó, o cara deixou até, ó A cartinha da proteína com o último relatório da OMS, estimados que até 60% da população mundial está morta ou infectada pela pandemia de ICC, o que Exército dos Estados Unidos divulgou um comunicado de que estão cancelando seus esforços de busca. Região dentro de até 16 km do perímetro de cada zona de quarentena permanecerão sob patrulha, em busca de cidadãos tentando entrar, mas não serão empregados mais esforços para evacuar as pessoas. Pessoas potencialmente presas em áreas de difícil acesso O procurador-geral Arthur Monroy deixou isso claro em uma carta Encontrei isso na cidade PQP, ninguém vai vir Rapaziada, você viu né, 60% da população mundial Virou instalador profissional e se juntou a Microsoft Corporation Fazendo com que o Bill Gates não se tornasse somente um homem mais rico do planeta, mais proprietário de um terço da terra, comprando até a Apple e os Locks infiltrados. Rapaziada, imagina a fusão da Microsoft com a Apple. Rapaziada, vo voltando ao jogo aqui, <risos> o cara já tá na, na Microsoft com a Apple. Ô <risos> jogo, para de me distrair. Rapaziada, beleza, parei. <risos> parei. Vamos, vamos voltar com ele lá, antes que o Carmeninha compra logo essa Apple aí e faz o iPhone 17. <risos> Ó, cadê ele? Rapaziada, ela já sumiu com o Pangarel, só ela tá aqui. Eu acho que o Cabernet vai ter que ligar o, o gerador aqui. Ó. Oh. O Cabernet adora esse geradorzinho do amor. Peraí. Tem que plugar ele? Ô oh, Joe! Coloca a tomadinha. Agora ele dá partida na, na, na mobiled? Isso. Tenta o portão. Você conseguiu? É, pode passar. Esse, esse Joe é um cara. Foda, né, tio? Oh, meu Deus do <risos> céu. Ele conserta tudo. esses Você acha que eles eram vagalumes? Ô, Joe, o cavalo. Uh -huh. O cavalo tá doido ali, tio. Oh, meu Deus. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Ó, oh, ó. Oh. Viu as usando como defesa. Talvez esteja fazendo o mesmo. Ah, eu vi isso. Tranquilão. O Caverninha vem agradecendo com a preocupação para, com os cavernais escrevendo aí do, dos gameplay. O Caverninha lê tudo, hein? pode ser que ele não tá respondendo tudo, mas ele tá lendo tudo. As diquinhas ali para usar mais arco flecha, usar a bomba de farinha, tacar fogo nos Gordon Nelson. O Caverninha já tá lendo tudo. E teve um maninha ali que falou que segurar triângulo já coleta todos os itens ao redor. O Caverninha altamente já está empregando. Essa técnica valeu pelas informações profissionais, beleza? E com isso em mente, vamos continuar, tio. Oh, ó. Oh. Na esquerda aqui, ó, oh, não tem nada. Como, o cabrinha? Pressentiu. Será que pulando essa paradinha aqui? Vamos ver se o jogo é, é pilantrex né? a nível extremo de esconder coisa aqui atrás. Rapaziada, ele ia ser muito pilantra, o cabrinha não ia curtir isso. Ainda bem que ele não deixou itens super secretos, isso quer dizer que o jogo Atrás. deixa itens secretos, mas não super secretos. Ou será que deixa? Ah, não sei, vamos continuar. Ação e diversão Ó, oh, peraí, peraí. Rapaziada. Sem guardas, sem nada. É, já quem essa altura. Vamos entrar. Rapaziada, tá rolando muito itemzinho aqui. Pangarelso, você não pular isso aqui não? Não Tá oh, louco aí, Pangarel? eu te treinei pra Olimpíadas Ó, ah! oh, vamos parar na cabaninha aqui Eu tava tá rolando shampoo Mano, eu tenho que tomar um banho, hein? Ó, oh, pega o shampoozinho Vap em tudo, tá cheio Você já foi a uma dessas? Que, uma universidade? Sim. Não, pelo menos não como aluno Por que não? Uh, eu tive a Sarah quando era muito jovem você foi cagado? Por um tempo. O que aconteceu? Ok. Demais? Demais. Ô, oh, <risos> a Lizinha. A Lizinha pergunta altas paradas, hein? ele está rolando o item aqui. o cavalinho tem o, o cavalo, então, cabelinho da hora, hein? Ó, Reden oh, Shoulders. Cabelo, Vamos se ligar no cabelinho do cavalo, hein? Tranquilão. Pra trás. Ó, oh, tá rolando outra cabaninha ali. Com mais itens, com certeza. Ô, oh, meu Deus, aí, aí sobe e desce o cavalinho, tio. Oh, meu Deus. Ô, oh, Joe! Dá a volta. Ó. Oh, Ó. Oh. São itens de alto peso. É, ué. Pera, será que a escopeta já tá com mais bala? Não, hein? Vai, trás. O jogo não está dando muitas munições do escopeta, hein? Sempre dentro das cabaninhas aqui tem item. Ao menos essa daqui, hein, ô cabaninha. Essa cabaninha foi pilantra, hein? Ó, ó, ó. Será que encontraremos vagalumes vivos? Mano Eric. Claro que sim. Belezão. Você percebeu que o. O mano Joe ele é tipo um Chuck Norris, né? Ele já enfrentou mais ou menos uns 200 locks. Todos altamente armados. O Joe sempre tá sozinho. Com seu arco e flecha e suas armas aí. Mas tá vivo aí, tio. Ó. O cara é osso duro. Vamos ficar é esperto com esse Joe, hein? Beleza. Ô, L. Fica longe, não, hein? Cadê ele? Pode será que ela pegou o cavalo e saiu fora? Rapazé, a aí ele tá de rolê. Olha ele tá escondido lá em cima. Rapaziada, não pode deixar. Um minuto a ele sozinho, pra hein? Trás. Pula Pangarelson. Beleza. Rampinha. Vamos lá, Pangarelson. Só dar uma olhadinha aqui. ele em cima. Ali em cima onde? Ô oh, louco! Rapaziada, a gente vai ter que entrar por ali, hein? Ah, ele, ele gira, tio. Oh meu Deus do ah. céu, ela já aponta com o dedinho. Parece que o pangarelson não quer entrar nessa área aqui, hein Está sentindo uma treta? Beleza, a gente dá a volta Será que essa porta... a porta não vai, não vai abrir Aqui não contei nada E aqui também não Ô, Joe A gente vai ter que empurrar ele Ali naquele lado ali, hein Deve ser isso. A gente flipa ele pro outro lado. Rapaziada, aqui vai ter alguma coisa, isso não é possível. Não. O jogo. Aí é pilantragem. Rapaziada, o jogo não está querendo dar item. Não, nadinha. Ó, ó, ó, ó. Container. O bangaré! Ah. O bangaré tá bloqueando o caminho. será que a gente flipa ele por aqui? Ó. Oh. Só soltar, Joe. Só soltar. Será que desce? Oh! Rapaziada, bico -dama o negócio. Ok, não é o que eu tinha planejado, mas certo. É. Serviu demais, hein, mano Joe. Beleza. Agora temos que subir no caminhãozinho. Ah, tem que pegar o lixo de novo, hein? Ó. Oh. Flipa aqui. Roda Ó, bem, bem na portinha Ó, só sobe aqui Deixa o cabernet só dar uma olhada aqui Parece ter um choquitinho perdido aqui, hein Ó, o jogo Não, não se preocupe com a Ellie, tipo. Ela é mais Spider que o Mano Joe Ela sobe em qualquer parada Ó oh. Conseguimos entrar Vem, me dá a mão Muito bem Valeu Vamos procurar por aí